Cabelo preparado apenas com escova, alto da sobrancelha, trouxe até aqui atrás. Vamos pentear bastante para alinhar os fios e tirar todo o frizz. Vou passar uma cerinha na ponta dos dedos. E já aprendi com o um elástico de silicone. Aqui você pode puxar um pouquinho para fazer um topetinho, fazer mais alto. Esse elástico você pode cobrir com o próprio cabelo, cada um que você for fazendo, você pode ir cobrindo com o próprio cabelo. Ou você pode colocar adornos, florzinha, pontinho ou pontinhos de luz em espiral. Reserva o rabinho aqui em cima... E vamos para a próxima parte? Agora eu vou puxar uma mecha de cada lado, desde lá da frente, toda a extensão. E também prendi num elástico justo, bem abaixo do outro anterior. Essas partes, elas têm que se encontrar... Fica interessante se a de cima cobrir um pouquinho a de baixo. Música Novamente, eu vou pegar uma parte de cada lado, levando para trás, já penteando, passa o spray, passa a serinha para já vir limpando. Vou reservar aqui para buscar a mesma mecha do outro lado. Pronto, agora que eu puxei todos os fiozinhos aqui, ó, eu vou prender aqui também, igual esse de cima, na mesma linha sempre. E eu vou prender agora, este segundo, eu vou prender tudo junto, ó, este rabinho, as partes laterais e o rabinho de cima, tá vendo? Eu vou prender tudo junto aqui e a o elástico eu vou colocar rente à cabeça. Não não vou trazer ele para cá. Olha o que acontece, tá? Então eu vou prender ele rente à cabeça e depois as curvaturas aqui na, nas laterais eu é que vou vou fazer, vou puxar. Agora eu vou afrouxar as laterais para ir ficando abaulado aqui. Feito isso, o próximo passo é afrouxar esta parte, este gomo. Então eu vou puxando as mechinhas, ó. Puxei, comecei aqui no meio, puxei uma lateral, outra lateral. E vou fazendo. De forma que fique é, similar dos dois lados. Gente, esse penteado não tem necessidade de fazer marcação. Se você preferir, pode fazer também. Mas ele sem marcação fica super bonito também. Nós vamos novamente... Segurar, reservar esse rabinho aqui do meio, porque agora eu vou, é a vez de eu só puxar e prender embaixo. Então, ó, recapitulando. Prendi um rabinho em cima, reservei, prendi outro embaixo. O terceiro, eu trago as mechas laterais também e prendo com o do meio. Então, vai alternando. Um eu prendo com o do meio e o outro eu prendo embaixo dele apenas. Agora, eu puxo uma mecha de cada lateral, como eu falei, penteio, limpo tudo direitinho e prendo aqui embaixo. Mais uma parte pronta, prendi só... As laterais embaixo. Soltei este rabinho de cima, penteando, passando serinha, jogando o spray. Agora, o próximo eu prendo tudo. Acabou meu cabelo mesmo, já vou pegar aqui, prender toda, toda essa parte aqui. Solto estas laterais... E afofo o meu gomo. Terminei essa parte. Acabaram os cabelos aqui que eu tô agregando. Então, eu vou fazer só gominhos agora. Eu faço o gominho e aqui eu vou puxando, afofando, para ficar os gominhos como os anteriores. E eu vou fazer isso até terminar o rabo de cavalo. Enquanto eu faço isso, vamos mandar beijo! Quero mandar beijo para Francisca Pereira. Ela é Francisca, muito obrigada pela sua participação, viu? Pelo seu companheirismo. Um beijo! O outro beijo na verdade é uma dica, gente. A dica é, Fábio Marques, ele é do Rio de Janeiro e ele dá cursos de colorimetria pelo WhatsApp. Ele te manda vídeos super completos, olha, e é bem barato, viu? Vale a pena você fazer. Tô deixando aqui, aqui na lateral, uma foto com os dados dele, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo. Fábio, um beijo pra ti, viu? Excelente profissional Se você quer participar da hora do beijo É só você deixar nos comentários aqui embaixo O seu nome completo e a cidade onde você mora Vai aparecer aqui, pode demorar um pouquinho, mas vem E para mandar a sua foto, nós temos o Tranças e Penteados Grupo Lá no Facebook É só responder duas perguntinhas muito fáceis e você entra lá, deixa a sua foto, participa que vai aparecer aqui a foto do seu trabalho. Como eu falei, você coloca o adorno que você gostasse. Pode colocar uma florzinha em cada, fica muito lindo. Eu gosto de pontinho de luz em espiral. Nosso penteado de hoje, compartilhe, deixe seu like Agradeço muito você ter assistido, um super beijo pra ti e até a próxima!